Seja bem-vinda a mais um vídeo Estou aqui com um vídeo de Sa Sandro Dia de, de Zone. meu Deus, tá tudo bugado Calma, calma, calma Eu consigo, eu consigo Calma Pronto, já tô Eu não sei mais o que eu tô falando Não, porque Bugou, travou aqui voz É que vocês não vão entender Na passagem, eu não sei nem falar direito Não sei nem explicar essa bauta e finalmente a gente. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Tem um filho da puta, morreu. Quem é que tá tirando? O que ele faz? O que tá acontecendo, meu Deus? Tá pessoal, então..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 Eu odeio essa arma laser! E da puta, ainda tá, Ainda tá Eu odeio essas, essas bolsas, essa arma laser! Atira eu não vou sair daqui não com você. Tira aí. Meu Deus! Ah! What fuck, mano? Não matou todo mundo aqui, já era. Eu tô, tipo, fazendo assim, no aqui. Meu Deus, sai daqui, piranha vagabundo, safado. Já era pro demo, ainda vem vem vim, mat vem. Mata! Meu Deus, o que tá acontecendo com o nosso grupo? Meu Deus! Pessoal vai deixar... Vai deixar o filho da puta ganhar! Fudeu, mano! Ah, fudeu, matou todo mundo! Não acredito! Meu Deus, tem muita gente, tem muita gente. Filha da puta. Ai, caralho, mata a tua mãe. Vou ganhar essa desgraça, mentira. Eu, na verdade, não tô nem surpreendido. Sempre é o meu grupo que perde mesmo. Que eu sou acostumado, que tá o cu. Ah, futeu.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 Tem muita, tá todo mundo aqui, fodeu! Tem. É, também temos um problema no jogo que as balas atravessam, sabe? A proteção. A... Sabe? É tipo aquelas macumbas aqui assim da galinha preta. Indignação. Aqui é o todo nível 74 só eu que sou a bosta aqui, 24, tem um 25 também, que fudeu-se também. Ele também fudeu-se, né, como eu. Ótimo. O jogo também está demorando muito para encontrar uma, uma porra de servidor de um jogo. Eu não tô gostando mais disso, eu não estou gostando. Finalmente, 5 segundos. É assim que eu volto. Tá espanhol aqui também. É que eu prefiro espanhol, que eu entendo mais. Compreendo. Vamos, pessoal. Quer ver? Olha, olha. A gente tem tudo para ganhar. Aí, tá todo mundo correndo. Todo mundo já, já... Já estamos saindo da E. Estamos na D. Na zona D. Eles já estão na B, né? Agora é... Eles já estão na C, fudeu Vocês vão jogar uma bomba aí, sai daí Laser Já era proteja de agora. Normal a gente perdeu. Vamos ganhar? Vamos? Será é que vamos? Quer dizer, ganhar não, ativar a zona C. Meu Deus, joga uma bomba de comorra. Eu vou matar quem foi minha sentinela, né? Que eu sou o novo. Não vai matar ninguém. Já dá. Tá. A bala de novo. Segura a porra. Ah! Tá tomando o Tira em tudo. Atira. Eu já sei Atira assim, pra qualquer lugar. Oh, Fudeu. Ai tem um inimigo. Laser. Eu vou invadir, Vamos Vamos invadir, vamos invadir. Vamos invadir. Ah, eu também sei que né? Eu mando falando que invadir. FUX! Mas não não fiz nada, não eu não fiz nada. que que você matou? que matou a Sabe, eu gosto de falar... Matou a Ama-me. Julga-me. me, Julga -me.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 Quer retirar minha sentinela, quer remover minha sentinela, você não vai conseguir nunca Fudeu Filha da puta, me matou de novo matou em mim de novo, novamente AH! Tô cansado de caralho, minha vida é uma bolsa, até o jogo me odeia, pô Me dá é uma bolsa no jogo, aonde ah, eu não sei, eu saque os pênis mais meu caralho Joga bomba, filha da puta, eu vou morrer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 Espero que esteja gravando de novo. Novamente, mesmo mapa. Então pessoal, novamente mesmo mapa. Não posso fazer. eu Como assim <risos> gente? Estamos ruim assim? tô todo bugado aqui. Ai! Mega-terráxia! <risos>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 me mata ele aproveita para matar o gravador bugatudo também tá é bom <risos> meu deus o meu... eu me, é hack você é hack vai um que mandou o hack também eu, eu mal renasci eu mal renasci e eu morri um segundo É 5 quando eu vou gravar, eu tô. eu tô noob. Morri! Eu quero me matar. Alguém me mata. Porra. Meu Não filha da puta. Caralho, eles já estão aqui de novo, cara, eu te odeio, pega aqui vagabundo, eu estou tirando, tirando aqui, eu, tô, eu estou atirando aqui, eu estou atirando aqui, eu estou atirando, mano, estava atirando no, no fantasma, ah, sou Sabia que... Que Meu Deus! Sabia que... Meu Deus! Muito legal, Sonic